Sacar o celular, sacar o telefone. Vamos falar do que importou somente da você, as consequências de uma vida totalmente parada. Todos não estávamos desde que começou A vida que te dá I'm yeah. go they don't make